Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu quero falar a respeito de uma programação. É, muitas pessoas me buscam para fazer mudanças e querem né, prosperar, querem encontrar o amor. É, cada um de nós tem uma busca interna. Né? Agora, nós cada um de nós também tem uma estrutura de pensamento que veio da infância. São as coisas que nos ensinaram lá e que se tornaram verdade para nós. Então, são coisas que talvez não sejam uma verdade absoluta, ou talvez não sirvam para nós, mas nós temos crenças que nos atrapalham. Então, uma coisa que eu tenho indicado para as pessoas, eu digo para fazer assim de uma maneira bem consciente bastante forte, é buscar, ou melhor, você saber o que você quer. Mesmo que seja falso por um instante, mesmo que você não saiba exatamente, faça de conta que você quer alguma coisa. E aí, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a reestruturar... Toda a tua personalidade e sua essência. E como é que a gente faz isso? É, a todo instante, em todo lugar, eu tenho que estar fazendo coisas com que faça que o meu subconsciente esteja enxergando de modo diferente. Uma das coisas que eu estou falando, por exemplo, é a vela. observa que tem uma vela acesa aqui no canto. Eu fui uma pessoa muito cética, eu não acreditava em nada. Né, nem acreditava muito em Deus, acreditava em um treco. Oh, tem alguma coisa aí. E, lógico que quando você passa por grandes sofrimentos, quando você passa por sacrifícios conscientes, você começa a enxergar o mundo de modo diferente. Então hoje eu sei que aquela vela que está ali, talvez ela não seja necessária para o universo, mas ela ilumina a minha alma, porque existe um significado no fogo. né? Desde as primórdios lá da época dos dinossauros, o homem tem o fogo, ele faz a fogueira, e ele vive em volta do fogo, e o fogo é vida, porque o fogo é transformação. Ele transforma não é, um alimento em um estado para um outro estado, onde você consegue se alimentar daí. Então, esta vela ali está dizendo... É, está trazendo vida para o meu subconsciente. Ele traz um alimento, que é o alimento das impressões. Então, eu começo a viver da energia que vem dali. Não aquela energia ali da vela, né, ou esquentar, ou coisa assim. Ele vem da energia que ela produz em mim. É quando você vê, por exemplo, né, quando você vê é, uma paisagem muito bonita, né, quando você vê algo assim que te agrada, te alimenta, você vê duas pessoas se namorando e se beijando lá, dá um fogo em você também. É, por que as pessoas assistem tanto filme pornográfico? né? Porque ele, ele proporciona em você, ele traz uma energia. Se é certo ou errado, é uma outra história. Mas ele alimenta você. E a mesma coisa, comece a preparar dentro da sua casa, tirar todos aqueles objetos que são negativos. Eu tinha em minha casa antes uma carranca, que veio lá do Rio São Francisco, tinha então aquela coisa feia. Eu tinha os outros objetos que eram chinês, japoneses, que são os dragões e tal. Arranca tudo fora. Comece a trazer coisas que alimentem o teu espírito, que te alimentem de uma maneira positiva, de uma boa maneira boa. Vocês vejam que eu tenho aqui atrás uma uma águia, né, que eu mandei fabricar, para mim fazer, né, para um artista custou caro, tem uma coruja ali que eu comprei na minha última viagem também, então cada uma delas tem um símbolo, e esse símbolo me leva para cima, me, né? a coruja é símbolo da sabedoria, a águia é o símbolo da força, né? agora mandei fazer uma outra, uma outra escultura que é da, da beleza, né? então tem que ter esses três elementos, então, assim, ó, o que eu digo para você é comece você mesmo a transformar a você. É como aquele símbolo maçônico, né? o homem se entalhando. Então, você não pode ficar, né? não pode. Se você ficar pedindo, ó, oh, Deus, ó, oh, né? pai, mãe, tia, primo, governo, me ajudem, não é por aí. Você pode pedir um apoio quando você está numa situação difícil. Mas você tem que trabalhar em cima de você que é o que nós fazemos aqui na nossa academia, nós ensinamos as pessoas a se enxergarem, e ela enxergar o que ela tem que começar a mudar, então esse é o primeiro passo, então, é enxergar o que você quer mudar, né? porque você sabe onde você quer ir, o segundo passo é vigiar, orar e vigiar, e começa a se vigiar e começa a construir um novo homem, uma nova mulher, essa é a minha busca, ah, eu ontem tive aula aqui pela internet, né? atendi pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas de São Paulo, de vários lugares, então, o meu objetivo de vida era me tornar uma pessoa respeitada, né? porque eu fui muito bobão na minha época, de... eu era um bobo, eu era ingênuo, era sensível, era chorão, era tudo que se imaginar. E né? eu nunca prosperava, mas não só no fator dinheiro, mas também no fator emocional, no fator econômico. E aí quando eu caí em mim, quando eu passei por um desafio gigantesco, né? uma dor muito grande, Epa, eu disse, cara, esse este, este homem não me interessa, eu quero um homem de respeito, eu quero um homem que as pessoas digam assim, cara, eu quero ser que nem esse. E é isso aí, e aí eu comecei a reconstruir uma outra, um outro Afonso, e hoje tem esse outro Afonso, está aqui, ele está presente, eu vivo e sou grato ao universo, grato a Deus por ter, por ter conseguido isso, né? mas eu tive que fazer meu esforço. Então comece a você olhar aí se as coisas que você tem em casa, se as roupas que você veste, eu comprei um perfume bom ontem, né? um perfume importado, estou usando ele aqui, <risos> para mim, Entende? a gente se sente melhor, a gente se sente vivo, se sente forte, para ninguém aqui vai chegar e me cheirar, ou coisa assim, não vou dançar, não vou passear, não vou namorar, não vou fazer nada, mas eu começo a me sentir bem, vem uma energia em mim que diz assim, vamos nessa força, vamos em frente, beleza, então comece a observar, mude a sua vida construindo aquilo que você quer ser, Veja, pare, sente e observe o que você quer e comece a construir esse novo homem. Grande abraço e até o próximo vídeo. Compartilhe, por favor, no Facebook, no Instagram. Curta esse vídeo se você gostou. Né? Partilhe para outras pessoas. Transfira esse link aí. Tá legal? Muito obrigado. Um grande abraço. Um beijo no coração.